Estamos super felizes de estar aqui nessa feira de diversidade, como vocês podem ver a diversidade está presente e estamos aqui com as agências, fundos e programas da ONU celebrando esse momento de respeitar a diversidade de orientação sexual, a diversidade de corpos e sobretudo promover o respeito às pessoas. É um evento onde a gente consegue ter intercâmbio de informações entre as diferentes instituições que trabalham com a população LGBTQIA+, no sentido de promover direitos dessas populações, elas a saúde, educação, assistência social, trabalho e emprego. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos coloca claramente qual é a missão das Nações Unidas nos países membros. Precisamos defender os direitos humanos de todas as populações, de todas as minorias. É colocar as pessoas no centro, é fazer com que as pessoas tenham a importância de desenvolver um mundo melhor para elas próprias, é não deixar ninguém para trás. É para isso que a ONU precisa estar e está aqui nesse momento.